Gostou do, do dia hoje? Foi maravilhoso para nós. Nós que participamos aqui da APC, esses encontros nos dão um apoio assim grandiosamente, sabe? É muito importante que o amor que as pessoas trazem para nós, é o que nós precisamos, na verdade, para tratar desse câncer. Amor, sentir amadas, ah, cuidadas, né, que é um zelo assim que vocês trazem para nós. Esse carinho, esse tanto vocês como o pessoal assim do APC, eles não, nos apoiam muito, eu creio assim, numa, numa cura surpreendente nesse estilo de eventos. Gostou do evento que a gente veio aqui como é que foi? É uma, foi maravilhoso, assim, é só o fato de vocês saírem de casa em pleno sábado, dispor de, de dessa atenção pra gente e já é uma, pra nós já é uma honra, né? Eu sempre fui bem, muito bem recebida aqui, o pessoal da ONG, né? Que todos né, fazem parte. E para nós é uma cada dia é uma batalha. Passei por uma cirurgia essa semana, semana passada, e tive muito apoio. O né, pessoal daqui se preocupando como é que eu estava. E hoje vocês, mais esse baita café para nós. Eu acho assim que sempre tem nossos anjos aí recepcionando. O pessoal daqui é trabalho, né? Todos que trabalham aqui são pessoas muito especiais, sempre fui muito bem atendida por todos e Deus bota essas pessoas no nosso caminho. Bem, meu nome é Andrea, sou assistente social da APC, Associação de Amparo às Pessoas com Câncer e aqui nós atendemos todos os tipos de câncer, independente de sexo ou idade, tá? Como que é feita a nossa demanda? A nossa demanda normalmente é encaminhada através da Unacom que é a unidade de Oncologia dentro do Hospital Marieta, e também atendemos livre demanda. É, esses pacientes chegam para nós aqui muito fragilizados, né? É, muito carentes, para realmente dar esse esse carinho para esse paciente que chega aqui já tão fragilizado. Então, por isso a gente pede a doação de todos os colaboradores. Então, aqueles que queiram contribuir, podem estar ligando para o 3349 0573, a gente vai até o local buscar a doação ou se eles preferirem conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho podem estar vindo aqui que a gente terá o maior prazer em atendê los A instituição, nós, nós começamos o trabalho é, através de uma irmã minha que, que acabamos perdendo perdendo a batalha pelo câncer né? ficou seis anos em tratamento e com todas as dificuldades que, que tínhamos para conseguir os recursos tratamento tudo então tivemos a, a a ideia de também criar uma associação para não não só buscar recurso para o tratamento da minha irmã quanto de outras pessoas também que que tenha sofrimento com a doença e que embora tenha tanto recurso por aí perdido a pessoa com câncer ele luta luta trabalha uma vida inteira gasta acaba falecendo e, e não consegue esse atendimento, esse tratamento. Nós tivemos a ideia de montar uma associação para que todo para que todo mundo tenha a oportunidade de trabalhar junto, buscar recurso e, e não ficar na, naquilo de, de, de a ah, só vou atender o, o meu ente querido. Mas também é, é, uma sociedade. E a minha irmã, em seis anos, em seis anos não conseguia benefício, não conseguia nem o benefício da aposentadoria, do encosto. Recebeu um mês de auxílio-doença, no segundo mês já estava dentro de um caixão. Então, quais quais os direitos que uma pessoa com câncer tem? O direito de apanhar e ficar quieto? Então, nós tivemos a ideia de montar uma associação, uma sociedade que trabalhe, que busque esse recurso e que possa beneficiar é auxiliar outras pessoas que também sofrem o um descaso do, do setor público, que, que é arrecadado tanto dinheiro e não fazem. E, e nos ajude, nos ajude que nós, se nós tiver o recurso, eu garanto que esse recurso será bem destinado às pessoas no tratamento com o câncer e, e vamos, vamos de mãos dadas realizar um trabalho em prol dessa sociedade e da comunidade em geral.